Aconteceu no dia 25 de maio, no Morro do Chapéu, em Nova Lima, a primeira feijoada beneficente do Instituto Café Solidário, em prol das crianças e jovens do projeto Realizando Sonhos em Buritizeiro, Minas Gerais. Instituições mantidas pelo Instituto Café Solidário, responsabilidade social do grupo Monte Santos Tavares. evento superar as expectativas com a presença de mais de 500 pessoas que divertiram com o show da banda Trem dos Onze e percussão com os jovens do projeto Realizando Som. Antes de assistir nossa reportagem, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar os sininhos para receber nossas notificações. hoje da primeira feijoada do Instituto Café Solidário, que está sendo um sucesso. E a TV Projeto ganha cobrir tudo de pertinho para vocês. Sendo mantedor do Instituto Café Solidário da cidade de Buritizeiro, ao assistir as crianças apresentando números musicais, permanece o desejo de continuar contribuindo com a causa aqui defendida? Sim, o Instituto, o Instituto Café Solidário não é só esse projeto, mas é o principal projeto nosso. E o objetivo de fazer nesses almoços aqui, é, de solidariedade à causa, é o objetivo é de aumentar... Inclusive a ajuda que a gente faz o nosso projeto e principalmente ao projeto de vocês, porque é um projeto que é 100% nosso. Né? Na sua infância, você já participou de algum projeto como esse e o porquê fazer um projeto para as crianças de Buritizeiro? Não, eu nunca participei de projeto, eu já contribuí com o projeto, né? É... Mas desde quando eu comecei minha vida de empresário, quando eu vendia algumas empresas, eu sempre poderia, procurava alguns institutos para doar, algumas creches, alguns asilos. Mas, como quando eu, eu realizei a terceira venda de empresa, eu quis criar o próprio instituto para contribuir mensalmente, anualmente, independente se eu vender a empresa ou não. Então, foi esse foi. Foi o objetivo de ter criado o Instituto Café Solidário. Então, eu fico muito feliz com isso e cada vez poder estar aumentando mais a nossa contribuição. Olha, o recado que eu tenho que dar é que vocês estão de parabéns. O que eu vi aqui, que todo mundo viu aqui, tá... é maravilhoso. E mostra que nós estamos no caminho certo, ensinando vocês alguma coisa, talvez de profissão para vocês no futuro. Muito obrigado a vocês, viu? Agradeço. O você pode nos dizer sobre este evento? Oh, esse evento é maravilhoso, eu acho que. Primeira vez né, que está acontecendo, acho que tem que acontecer todo ano. É um evento que envolve as pessoas. Muitas vezes as pessoas não sabem como ajudar. E quando elas encontram um trabalho sério igual esse, eu conheço a Patrícia, conheço a seriedade do Ricardo. E eu, inclusive, quero passar a ajudar. Já tinha até falado isso com ela que eu quero ir para. Conhecer o projeto de perto para ajudar. Então é muito bom quando a gente encontra é, pessoas sérias fazendo trabalhos sociais que realmente mudam a vida das pessoas. Então eu, eu me sinto honrada, privilegiada de estar aqui e poder é, participar desse evento e contribuir para a melhoria mesmo da vida das pessoas. Isso a gente pode fazer juntos. Eu sou suspeita, eu emocionei várias vezes, eu chorei, eu acho lindo, estou apaixonada pela Esther, eu quero levar a Esther para mim. É lindo, é lindo. São crianças lindas. Você vê a emoção das crianças. Elas não estão ali para fazer o negócio e acabar embora. Elas gostam, não é verdade? É. Porque é lindo, tem que crescer. É um talento que às vezes não ia ser descoberto, né? E aí estão vocês aí para promover isso. É só dar parabéns. Eu só fiquei fã. Conte-nos como surgiu a ideia de realizar a primeira feijoada do Instituto Café Solidário. A gente tinha isso é, a ideia de fazer algum evento que pudesse gerar mais renda para o projeto. Vocês, vocês que fazem parte do projeto sabem que a gente precisa melhorar. Nossa, nossas instalações, então a gente estava pensando o que, que a gente podia fazer, né? E uma feijoada é uma coisa que todo mundo gosta, todo mundo tem prazer de ir. É, vocês estão vendo essa festa tão linda, tão alegre. Então nós tivemos uma ideia, vamos fazer isso? Vamos! É, pegamos as organizadoras algumas pessoas aqui de belo horizonte algumas mulheres que são é, empenhadas com a causa que tem muita amizade que tem muita influência na sociedade e nós fizemos acontecer igual vocês estão vendo aqui né com a ajuda delas eu fiz acontecer isso aqui maravilhoso é, o evento conseguiu alcançar suas expectativas ah, e olha para ser o primeiro evento eu acho que até que foi além das nossas expectativas é, a gente separou 500 convites para serem vendidos e quando foi quarta-feira dessa semana já estava tudo vendido. Ainda ficou um monte de gente que gostaria de ter vindo, mas que a gente não tinha mais é, convite para fornecer. Então eu considero que a festa foi um sucesso, que a divulgação de vocês, principalmente a que foi feita pelo projeto, pela TV Projeto e pelos, por vocês da, da, do Instituto, um sucesso total e agradeço até e quero falar o tão bonito que foi, tudo que vocês fizeram aqui, tanto antes com a divulgação quanto hoje com os meninos aqui. Sua opinião, quais os benefícios do Instituto Café Solidário para as crianças e suas famílias na cidade de Buritizeiro? O benefício das pessoas evoluírem, das crianças evoluírem no ambiente saudável, desenvolver, como eu vi aqui, a música é uma coisa muito importante, que te motiva a ser uma pessoa cada vez mais bacana, melhor, te tira de coisas ruins da vida para coisas bem positivas. Né? Então, são de parabéns, qualquer evento solidário assim, é muito importante e vocês são de parabéns por tudo que vocês estão realizando aqui.